É com toda a propriedade, rigor e legitimidade que esta áspera se encontra aqui hoje, afirmando-se reservas que nos encontramos perante um contexto perigoso e inédito no que concerne ao sistema prisional. Se não vejamos, desenrolam-se períodos intermináveis de greve, os diretores dos estabelecimentos prisionais estão em gestão desde 30 de setembro, existem estabelecimentos prisionais sem diretor como molhão e faro, com atividade assegurada pelos adjuntos, e outros com os diretores ausentes por, por baixas, baixas médicas tarefas também asseguradas pelos adjuntos, inédita falta de efetivo e envelhecimento contínuo e preocupante daqueles que se encontram ao serviço, inatratividade da carreira por razões subejamente conhecidas, que promovem o impedimento do preenchimento dos quadros, bem como o rejuvenescimento dos mesmos, inexistência ou previsão de tal de concursos de progressão, A ausência de um sistema de avaliação de desempenho adequado atual e justo, necessidade de um estatuto profissional capaz de proporcionar desempenhos funcionais em concordância com as atuais exigências, o lamentável número de agressões a guardas prisionais, a constatação da profissão ser estigmatizada socialmente, a ausência de reconhecimento da tutela pelo trabalho do corpo da guarda prisional. A permissão governativa deste estádio é revelador da sua consciente incapacidade resolutiva, bem como de um ignorar tal contexto, por exemplo, a inexistência de respostas a ofícios institucionais e de estruturas representativas dos trabalhadores, bem como em iniciativas objetivas de mudanças positivas. Lamentavelmente, sem esperança e com profunda desilusão, não nos resta senão enverdar pela denúncia para a memória futura, evitando responsabilizações posteriores, por consequências de acontecimentos em que alegarão, como sempre, desconhecimento oficial da sua existência, e pelo início de formas de luta, como a de hoje e de outras que seguirão, em que os estabelecimentos pela primeira vez ficaram sem chefes. A nível nacional, uh, te, com, com, estimamos 90%. Posso lhe dizer que estabelecimentos com 100% de adesão, Sintra, Elvas, Santa Cruz do Bispo Feminino, Lamego, Guimarães, Carregueira 95, Valdos Deus 100%, Silves 100%, Alcoentro 90%.